Sempre aquela pessoa que não tem estilo nenhum, aquela pessoa que quer te pôr pra baixo. Olha e fala, nossa, vai onde com essa roupa? Gente, isso acontecia tanto comigo que eu tinha vergonha de usar minhas roupas. E, e era um paradoxo, né? Porque eu via Sex and the City, eu via essa série de moda, eu queria, eu estava inserida na moda, eu queria usar aquelas roupas, mas eu tinha vergonha, porque se eu chegasse no trabalho assim, a pessoa já ia me e fala, nossa, Marcela, vai onde? Vai fazer entrevista? Cara, não, eu só vim bem arrumada mesmo. O um dia que eu comecei a fazer isso, nossa, foi um... Sabe quando você se liberta?